então vamos focar nesses dois cartões aqui o nubank e o rico né então vamos lá como vocês sabem a rico é um cartão visa infinity e o nubank é um black metal né vamos ilustrar esses dois aqui o nubank é um cartão metal a rico é um cartão visa infinity né? E você vê que tanto o cartão Nubank Black quanto o Rico Visa Infinity eles são mais é, clean, né? Os, os cartões são mais voltados ao público mais clean. Apesar que a Rico fala que a edição desse cartão, First Edition, que é uma edição limitada. Nós não sabemos se ele vai se manter nesse padrão aqui depois dessa edição limitada, como diz aqui. Né? Bem, o que nós temos aí da Rico? Né? Como vocês sabem, o cartão Rico, a partir de mil reais investindo na conta da Rico, já é possível, caso você não tenha conta na XP, solicitar o cartão Rico Visa Infinity é, de crédito. Se não aprovar no crédito, vai te aprovar no débito. Tá? E se aprovar no crédito, é múltiplo débito e crédito, exatamente como a XP. Tá? O Rico Visa Infinity ele tem todos os benefícios da bandeira Visa Infinity. Tá? Mesmo que ele não te dê acesso ilimitado ou parcial, em salas VIPs, ele carrega os benefícios que o Visa Infinity tem. O rico Visa Infinity, ele tem por exemplo, só para você ter ideia, é tudo que tem naquele aplicativo do Visa Infinity, é, dentro do site, o rico tem. Produção de preço, de compra, é, serviços financeiros, é, comprou uma, um produto, tem a garantia, comprou fez uma compra, tem a garantia. Vai viajar, perdeu a passagem aérea, a conexão aérea, tem garantia. Uh, comprou um produto, estende mais 12 meses, tem garantia. Então, tudo que tem no Visa Infinite, o Rico também tem. Visa Fast Pass, passar direto naquele raio-x mais rápido, também pode. Tá? O que não tem no Visa Infinite da Rico é sala VIP. Ou seja, todos os acessos que eu for usar, eu vou pagar 32 dólares ou, dependendo da sala, o valor local tá Leandro, mas não é um Visa Infinite? Sim, mas se é o Visa Infinite, não tem acesso à sala VIP? Não que o banco decide te dar ou não acesso. A rico não te dá. E se a rico desse o acesso, só para vocês terem uma ideia: se a rico desse o acesso com mil reais, já é possível ter o Visa Infinite. Você imagina o cara colocando mil reais, pega lá dois acessos ao Dragon Pass. Como que ficaria a XP One? É um concorrente da XP. A Rico, ela é um concorrente da XP. Então, acaba que o cartão Rico, ele não, não tem enfrentamento com o XP Visa Infinity. Apesar que os dois são Visa Infinity. Só para você ter uma ideia, o cliente One da XP tem dois acessos Dragon Pass. O cliente XP com 50 ou mais, quatro acessos. O RICO, você pode pôr mil, dois, três, quatro, cinco mil, que não te dá nenhum acesso. tá? E aí, o RICO, você pode ganhar até 1% de cashback. Até 1%. A XP, não. A XP, todas as compras, todas as compras que você fizer, é 1% de cashback. Na RICO, não. A RICO é até 1% de cashback. Tá? Então, esse cartão da RICO... Quem não tem um cartão Visa Infinity, não tem um lugar nenhum. Por exemplo, não tem um em nenhum lugar, eu não tenho nenhum cartão de crédito e é aprovado na Rico, você não estaria desguarnecido. Tá? Só que, teoricamente, se você pensa em frequentar uma sala VIP, é, gostoso, de graça, o cartão ele não atenderia esse pré-requisito. Tá? Então, para quem for viajar, e depender de do cartão em si para poder usufruir né de uma sala VIP de graça seja onde for esse cartão não te daria esse conforto tá apesar de ser um cartão bonito é um cartão visa ele não traria esse conforto para você que é uma sala VIP no aeroporto tá show deixa eu passar para vocês tudo que esse cartão tem de benefício tá para você ficar ciente do que ele é capaz aí esse cartão de novo tá pessoal se você tem um cartão XP Visa Infinity ele teoricamente é melhor que o que o da Rico tá então ó, só para vocês terem noção que o da XP tem que o rico Visa Infinity tem tá Central de Atendimento Visa Visa Airport Companion apesar dele não te dar o um acesso grátis ele pode ser incorporado ao Companion tá Digital concierge, Visa Luxury Hotel, seguro para veículo de locadora grátis, perda e roubo de bagagem, emergência médica internacional, médico online, atraso de bagagem, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendido original, vai de Visa. Tá? Quando você fala... É... Cadê aqui? Cartão emergencial. Cara, cartão emergencial é isso daqui, ó. Esse cartão da Rico viraria isso daqui, ó. Isso daqui é o cartão emergencial. Perdeu esse cartão, eles emitem um outro pra você. Esse que é o próprio cartão puro da, da, da Visa, tá? Esse cartão é o cartão puro da Avisa. Pode ver. Ele é puro cartão da Visa, Tá, ó. Maravilha. Aqui tem que ter a data do crime. Olha lá. Junho de 2020. Data do crime. Quando o Leandro Vieira cancelou o cartão, o Unique falou que perdeu. Só para ter um cartão bonito da Visa. <risos> Ai, meu Deus. O que eu não faço por vocês, né? Olha o desafio. Duvido que você liga na Visa e cancela seu cartão e pede um outro. Lá em Miami. Lá vai, Leandro Vieira, fazer isso. Olha lá. O que vocês não fazem comigo, né? 2020 aconteceu isso, hein? Legal, hein? Show! Então, dentro do mundo Visa Infinity da Rico, cartão de crédito, é isso que nós temos por hoje. Tá? Então, o benefício dele, teoricamente, desse cartão de crédito da Rico, é você poder ganhar até 1% de cashback no investback da Rico. Tá? É isso que ele traria de benefício para você, porém ele não tem anuidade nenhuma. Não tem anuidade nenhuma. O custo-benefício dele não é ruim, porque é uma bandeira Visa, é Infinity, tudo isso que eu falei para vocês tem no cartão, né? Que são as proteções, que é o mais importante, tá? E não pagar anuidade. E ganhar cashback de um cartão que não tem anuidade. Investiu mil reais, aprovou. Você tem um cartão como esse. Beleza? vamos no ultravioleta ultravioleta do nubank mastercard black ultravioleta como vocês sabem ele é um cartão exclusivo aí para clientes convidados do nubank eles disponibilizam o cartão através do aplicativo para solicitar também ou você pede através da lista de espera o ultravioleta ultravioleta ele é um cartão black de metal e dentro do contexto de um Black, o Nubank Black ele teria Lounge Key, mesmo que não seja grátis, você pode se cadastrar o Mastercard Airport, Lounge Key. Tá? Sala VIP de Guarulhos ilimitado, titular e agora os adicionais. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de conexão aérea, perda de bagagem, Concierge, Travel Rewards, Priceless Cities, produção de compra, garantia estendida original. Roubo em caixa eletrônico e surpreenda Mastercard compre um ganha outro, tá? Estes seriam os benefícios que o Black Ultravioleta do Nubank teria para vocês aí. Ultravioleta Violeta é, tem duas formas de vocês entrar na idade. Primeiro, você gastando R$ 5.000 por mês, você não pagaria a anuidade. E não gastando R$ 5.000 por mês, mas você tem R$ 50.000 investido, esse R$ mil enquanto ele estiver na conta de investimentos do Nuinvest ou do Nubank, você isentaria a anuidade desse cartão. A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ reais o cartão não te dá nenhum acesso ao lounge aqui grátis, mas ele te daria o acesso ao Mastercard Black grátis, o titular e os adicionais. Como os adicionais agora podem ser emitidos pelo Nubank, então você teria um plus a mais de poder frequentar a sala VIP de Guarulhos Terminal 3, tanto a 1 quanto a 2, voos internacionais, Tá? O Nubank, toda vez que você comprar com o cartão, ele te gera 1% de, de cashback. Esse cashback, quanto mais tempo você manter ele na conta do Nubank, ele rende é, 100%, podendo dobrar para 200% de cashback. Tá? Então, o dinheiro parado ali, ele pode render até 200%. Aqui para você. Anuidade, como eu falei para vocês, 12 de 49, 5.000 isenta gastando por mês, 50 mil investido lá no Invest ou no Nubank, tá? Toda compra que você fizer será isso, tá bom? Maravilha, show de bola, toque, toque, toque. O que você pode fazer com o cashback do Nubank? Você pode pegar o cashback do Nubank e fazer virar milhas, tá? Então, as milhas do Nubank... Através do aplicativo Nubank, para Smiles, você pode pegar as milhas deles e jogar para a Smiles. Eu não recomendo fazer isso, porque a conversão do Nubank para milhas Smiles ela é super faturado. Então, enquanto você pode comprar as milhas Smiles é, com promoção a 14 reais, como a gente já viu aqui, o Nubank ele te cobra 30 centavos. Então acaba sendo caro: é, 3 centavos, 30, 3 reais, 30 reais. Então acaba não valendo a pena o milheiro do Nubank tá? para conversão para Smiles. Então eu seguraria o cashback para investimento. Quando surgisse uma oportunidade de comprar as milhas da Smiles por 14 reais. Aí sim eu tiraria o dinheiro do Nubank e compraria as milhas da Smiles para levar a vantagem. Porque ou você faz assim comprando por fora da na Smiles por R$14,15 15 milheiro, porque o Nubank vai te vender por 30. Então acaba não valendo a pena comprando do Nubank a transferência bonificada com a Smiles. Tá? Então o que vale a pena é você segurar o dinheiro do Nubank, abrir uma promoção de comprar de milhas com desconto de R$14,00, você compra por 14 reais, 15 reais o mineiro e aí sim você teria vantagem, tá bom?